Vou falar de segurança? Sim. Falar de segurança, aqui na CES tem um monte de coisa, né? Mas um velho conhecido da gente, Alarme.com, inclusive que já participou de IoT Weekend junto com a gente, né? E uma das coisas que eu estava conversando aqui agora, além de ter toda a linha né? De, de controle de casa e tudo mais, é que eles estão em conjunto com a Qualcomm lançando, cara, Fique, é, é assim, eu fiquei meio pasmo aqui com a ideia, mas um sistema de navegação indoor usando drones para quando você ouve aquele barulho né no, no porão, por exemplo, no andar de baixo, né? Poxa, abriu uma porta, fez algum barulho e tal, ao invés de você ir, você manda o drone para dar uma olhada. Integração também com a Alexa, né? com o Google Watch ali na... com o Apple Watch ali, perdão, né ali na ponta, né? Então, assim... Já é o bom e velho alarme.com, que a gente já falou, né? Mas agora é com os drones. Ou seja, a galera está inovando e trazendo mais coisa aí para o, o seu saco de, de, de novidades, né?